A coisa que a gente vai fazer para aquecimento, é só uma corridinha assim, simples, só isso aqui, bem simples, vai lá, vambora, todo mundo, vai, isso, isso, é, tá dolorido ainda daquele dia, isso aí, vambora, só uma corridinha, vambora não bate não bate não bate pé só na ponta do deus os pés vai levanta levanta o pé ó. levanta sem barulho sem barulho isso isso aumenta a velocidade vai aumenta a velocidade vai mais rápido vai mais rápido isso mais rápido vai minha amiga Isso. segura continua vai vai, isso, ponta do dedo dos pés, isso, levanta, isso aí, perfeito, vambora, isso aí, tenta aumentar um pouquinho a velocidade, Aqui, ó. solta a mão, solta a mão, solta, relaxa, isso, continua, continua, vambora, agora aumenta a velocidade, mais rápido, vai, mais rápido, mais rápido, mais rápido, é isso aí, e vai piorar daqui a pouco, é, hoje vai piorar, isso aí, Vambora, diminui sem parar, diminui, diminui, diminui, isso aí. Só mais uma sequência rápida de 30 segundos, no máximo, tá? No máximo, em 3, 2, 1, vai, no máximo, 1, 2, 3, 4, 5, solta a mão, 6, 7, 8, 9, segura assim, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Todo mundo para o canto.